E aí, pessoal, tranquilo. Na aula passada, eu trouxe para vocês, na verdade, uma contextualização dos números complexos, né? a parte histórica para a gente entender bem o, como surgiram os números complexos. Na aula de hoje, então, a gente inicia um outro assunto, onde a gente vai falar das raízes é, de números negativos e também das potências dos números imaginários, tá ok? O próprio Gauss não gostava muito do termo imaginários, porque eu mostrei para vocês... Que eh, os números, esses eh, que a gente chama de imaginários, na realidade eles existem, né? Em vários campos aí da matemática aplicada, como a engenharia, eh, a engenharia eletrônica, a engenharia eh, elétrica, também lá na mecânica quântica, ou seja, entrando no estudo da quântica aí, os números complexos também estão lá para ajudar, né? Os estudiosos, os pesquisadores dessas áreas, tá pessoal? Então, eh, os números complexos ou os seus... Elementos que a gente chama de imaginários, são muito mais reais do que a gente imagina. Então, por isso, hoje, a gente dá continuidade, eu vou trazer para vocês aqui algumas propriedades e é, as que a gente vai falar nesta aula aqui vai ser, então, as raízes de números negativos e as potências dos números imaginários. Beleza? Então, logo depois da vinheta, a gente vê mais uma aula. Vem comigo! Antes de falarmos aqui das potências, eu acho interessante tratarmos aqui, falarmos né, das raízes de números negativos. Seria não uma raiz negativa, mas a raiz de números negativos, tá, pessoal? Então, a gente precisa enxergar muito bem isso dentro é, do conjunto dos números reais e também no conjunto dos números complexos, né? Sabendo, a gente sabe que todo real é complexo, mas nem todo complexo é um número real. Então, diante disso, a gente precisa entender que essa... É, essa igualdade que eu estou trazendo aqui para vocês, ó, por exemplo, x² é igual a A. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de A. Pessoal, isso aqui não pode... A gente precisa primeiro colocar uma restrição quando estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, tá? Então, a gente já, já sabe que isso aqui é verdade. Contudo, o nosso radicando, a gente precisa lembrar bem deste detalhe, o nosso radicando, que é o A aqui, ó ele precisa ser maior ou igual a zero, ou seja, ele precisa ser um número positivo ou ele pode ser um número é, nulo, o próprio zero, né? Então, isso aqui só é verdade com essa restrição que eu estou trazendo para vocês, tá, pessoal? A gente até viu nas aulas de, da radiciação, né? Eu trouxe aquele mini curso de radiciação e potenciação para vocês, eu mostrei que a raiz quadrada de x ao quadrado... É igual ao módulo de x, exatamente por causa dessa restrição aqui. E a gente viu né, que não seria é, verdade, seria incorreto dizer que a raiz quadrada de x, ao quadrado, aplicando aquela propriedade da radiação, onde a gente simplificava. O expoente do radicando aqui com o índice, a gente dizia que isso aqui era igual a x, né? Quando eu simplificava, cortava aqui, ficava x. Isso aqui não é verdade. Isso só é verdade, pessoal, se o x ele for um número positivo ou se ele for o próprio zero. Aí, isso aqui eu posso verificar, posso dizer que é correto. Se não, se não tivesse a restrição no problema, se não tivesse a restrição é, no enunciado, então você não pode considerar isso. E sim, essa maneira aqui. Essa aqui é sempre correta, tá? independente do valor de x, ele sendo negativo, positivo ou nulo. A gente pode dizer que isso aqui é verdade. Isso aqui nem sempre, tá? Agora, entrando nos complexos, pessoal, olha só que interessante. Entrando nos complexos, a nossa vida fica um pouco mais simples. Por que eu digo isso? Porque a gente não tem mais restrição aqui para o nosso radicando. O A ele pode assumir qualquer valor. Tá? Então, a gente é, vence essa dificuldade... É, que aparece lá no conjunto dos números reais. Então, é bom a gente ter isso em mente, tá? Que agora a gente não tem mais restrição aqui para o radicando, é, independente do, do, da qualidade do radicando, ele sendo negativo, nulo ou positivo, isso aqui vai existir, tá bom? Então, é, é, isso aqui é interessante enxergar. Eu vou até mostrar um absurdo aqui para vocês, mas é interessante lembrar que o, a raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Não foi isso que eu falei para vocês na aula passada, né? Tentando... Contextualizando o, a ideia dos números imaginários, isso aqui também eu posso dizer que i ao quadrado é igual a menos 1. É né? a propriedade fundamental e a gente está trabalhando aqui com i, que é a nossa unidade imaginária. Então, é interessante a gente enxergar isso aqui. Ó. Olha só que interessante. Eu digo para você, por exemplo, que a raiz de menos 25, se eu quero calcular a raiz de menos 25, pessoal, aplicando o. A propriedade... É, um produto simples aqui, por exemplo, 25, nada mais é menos 25, é igual a menos 1 vezes 25. Concorda comigo? É isso aqui é verdade. Então, é, eu posso dizer que a raiz quadrada de menos 1 vezes 25 é igual a raiz de menos 1 vezes a raiz de 25. Não foi isso que a gente aprendeu nas aulas de radiciação? todas aquelas propriedades que a gente aprendeu nos números reais, a gente traz aqui também, faz parte dos complexos. Tranquilo? Não tem diferença nenhuma, que a gente vai ver que a gente vai, na realidade, ganhar outras propriedades. E uma delas a gente está mostrando aqui, tá, pessoal? A raiz de 25 é 5 e a raiz de menos 1 a gente sabe que é i. Então, a gente teria aqui como resultado 5 vezes i, que é igual a 5i. Concorda comigo? Então, pessoal, é para a gente calcular agora... É, e a gente consegue vencer né, o radicando, ou é, a nossa propriedade fundamental aqui acaba nos ajudando e vencendo é, essa barreira que a gente tinha né, quando o radicando era negativo. Beleza? Então, olha só que interessante também para a gente é, fechar bem essa parte aqui de raiz é, quadrada de número negativo. Se eu digo para vocês, por exemplo, a raiz de 25, vocês devem concordar comigo que a raiz de 25 pode também ser escrita como a raiz quadrada, vejam só, olha só que interessante, de menos 1 vezes a raiz quadrada, né? De menos 1 vezes 25. Concorda comigo, pessoal? Então, isso aqui é igual a isso. Até aqui, tudo bem. Agora, olha só que interessante. Eu posso dizer, por exemplo, que isso aqui é igual a raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de menos 25? Eu posso falar isso aqui, pessoal? Bom, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque a raiz quadrada de 25, a gente sabe que é igual a 5. Isso aqui a gente não tem dúvida. 5 é igual a raiz de 25. Concorda comigo? Então, será que essa expressão aqui... Olha só, vamos tomar cuidado aqui. Ó. A raiz de menos 1, a gente sabe que é igual a i. Então, eu vou colocar aqui, ó, i. E eu sei também que a raiz de menos 25, olha só, a raiz de menos 25, a gente calculou aqui, é igual a 5i. Então, eu tenho aqui 5i, concorda comigo, pessoal? Então, ó, eu tenho aqui, na, na realidade, 5 vezes i ao quadrado, e i ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. 5, 5 aqui, no caso, vezes menos 1, é igual a menos 5. Então, eu posso dizer é que essa igualdade aqui, ela é... É real na verdade, ela pode ser verificada, então, porque o olha que está acontecendo aqui? Olha o absurdo que está acontecendo aqui, pessoal. Eu estou dizendo que 5 é igual a menos 5. Então, onde estaria o nosso erro aqui? Tá, o nosso erro, pessoal, então é muito importante. Eu achei interessante trazer isso aqui para vocês para a gente entender bem a diferença é, dessas propriedades quando está trabalhando com os reais e com os complexos. Tá, eu não posso dizer ó, o erro está exatamente nessa parte aqui do nosso problema. Eu não posso dizer que a raiz de menos 25 é, vezes de menos 1 é igual a raiz de menos 1 vezes a raiz de menos 25. Porque não é verdade. E isso, pessoal, se dá pelo seguinte, ó. A raiz de menos 1 é igual, olha só, é igual a i. isso aqui é igual a 5i, tá? Ou seja, essa multiplicação aqui, ó, essa partezinha que a gente tá vendo aqui é igual a menos 5. Aí tá verdade. Isso é verdade. Agora... A raiz quadrada de menos 1 vezes é menos 25 não pode ser igual a essa parte aqui, porque isso aqui é igual a 25, tá? Então, eu, eu quero, é bom a gente separar bem esses dois mundos, tá bom, pessoal? Porque essa propriedade aqui, ela é verídica quando a gente está trabalhando com os números reais, beleza? Eu posso trabalhar, passar daqui para cá, se eu estou trabalhando com reais, porém, não posso dividir esses números aqui, erradicando-os, se esses radicandos aqui, radicandos diferentes, né? Se eles são negativos, tá? A gente precisa ter esse cuidado. Não erre mais. E tem ciência que a gente acaba parecendo um absurdo quando tratamos essas igualdades aqui como verídicas. Beleza? Vem aqui que agora a gente vai falar das potências. Fica aí. Bom, pessoal, para finalizar a nossa aula, eu vou falar com vocês sobre as potências de I, né? Então, na aula passada, eu até trouxe para vocês o plano que o Argan é, montou para explicar, para dar sentido a multiplicação de menos 1 com menos 1 e também a raiz quadrada de menos 1, né, para dar sentido à nossa unidade imaginária. Então, é, eu vou até aqui colocar, é, chamar esse eixo horizontal de eixo real, não foi isso? que Na verdade, o Argan ele não falou desse, nesse tópico, o Gauss, depois veio contribuir, chamou de eixo real e o eixo I. Imaginário. Não é isso, pessoal? Então, o que foi que o Argan é, explicou para a gente? Ele mostrou que é, aqui teria o número 1, aqui seria o seu oposto, ou seja, o menos 1. Né? Então, ele trata agora os números com essa ideia né, de simétricos, é, esse termo também o Gauss contribuiu, mas o Argão dá essa ideia de referência, o zero agora é uma referência. E aqui ele colocou o raiz de 1, eu vou colocar o i, que a gente já sabe que o raiz de menos 1 é igual a i, e aqui ele chamou de raiz de menos 1, eu vou colocar aqui menos i. Ele mostrou o que, pessoal? Ele mostrou que quando a gente multiplicava esse número aqui, por i, por raiz de menos 1, um, na realidade, esse número ele andava 90 graus, né? E ia é do eixo real para o eixo imaginário. Então, quando eu pego o um 1 e multiplico por i, então, isso aqui vai ser igual... Ó, ele faz isso aqui, ó, anda 90 graus. Então, ficaria igual a i. 1 um vezes i é igual a i. O i vezes i de novo, ó, ele anda 90 graus de novo. i vezes i é i ao quadrado, tá? Então, na realidade, o que eu estou fazendo aqui ó, é multiplicando por i, tá ok? i vezes i é I ao quadrado. I ao quadrado a gente já viu que é igual a menos 1. Menos 1 multiplicado por i, de novo, pessoal, ó, multiplicado por i, isso aí vai ser igual a menos i, tá? Então, aqui ele começa a dar sentido, tá? Aos números é, complexos, então, pela unidade imaginária aqui, como a gente está vendo. Ó. Agora, menos i vezes i, de novo, ó, andando mais 90 graus aqui, ó, então, a gente tem menos quadrado, que vai ser igual a 1, porque i² é menos 1, menos 1 com menos daqui, ó, que está aqui, ó, o fator menos 1, ficaria 1 positivo. Então, observe que esse ciclo vai se repetindo. Então, toda vez que eu multiplico por i, então, vai ser sempre i menos 1, menos i, e 1 E é exatamente isso que a gente vê, pessoal, algebricamente aqui. Ó. Quando eu tenho uma potência, vamos ver as potências de i, onde n aqui ó, é um número natural, então, como é que a gente calcula esses resultados? Se n for zero I elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1, inclusive nos complexos, né? Então, ó, I elevado a zero é igual a 1, que estaria aqui no eixo real, a nossa unidade real. Então, I elevado a 1, I elevado a 1 está aqui, ó, é I. I elevado a 2, a gente sabe que é menos 1, ó. I elevado a 2 é igual a menos 1. I elevado a 3 é I elevado a 2 vezes I, que é menos I. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó i elevado a 4 é igual a 1. E esse ciclo aqui, ó, vocês não sei se vocês estão percebendo, conseguindo enxergar aqui, ó, eu tenho 1, e menos 1, menos i. Depois vou para i de novo. Aí o que, que vai acontecer, pessoal? Depois do 1, ó, vai começar a vir o i de novo. E assim, sucessivamente, a gente consegue ver geometricamente o que é está que acontecendo aqui. Por isso que eu achei interessante mostrar esse plano para a gente enxergar exatamente o que está acontecendo aqui. Tá? Então, diante disso... Os matemáticos contribuíram, é, trouxe pra gente, né, mostrou pra gente que é interessante é, calcularmos, é mais fácil calcularmos as potências de I é, de quando é, esses expoentes aqui são múltiplos de 4. Por quê? A cada 4, olha só, a cada 4 unidades no expoente, a gente repete. Certo? Então aqui ó, vai ser 1. Ó. Então I elevado a 0 é 1. I elevado a 4 é 1 de novo. Ó. I elevado a 1 é I. Depois de quatro unidades, ó, uma, duas, três, quatro, é aí de novo, independente da situação, independente do número que está no expoente, claro. Lembrando que esse expoente é um número natural, tá? Então, diante disso, olha só que interessante. Eu não preciso mais olhar, ó, quando eu tenho um número desse tamanho aqui, é, olhando lá nos critérios de divisibilidade do número 4, se você não assistiu, eu trouxe uma aula sobre isso, está lá no canal, tá? Deu uma passada no canal e olhe critérios de divisibilidade, que é muito importante, é, quando a gente tem quando a gente calcular por exemplo é, os múltiplos de 4, o que, que a gente faz olhamos apenas para os quatro últimos ou melhor pessoal os dois últimos números do nosso número que está sendo trabalhado então ó, aqui ó, por exemplo todo esse número aqui eu não preciso ficar cuidando todo ele o que eu vou olhar aqui ó é exatamente esses dois últimos números aqui e vou olhar Tá, uma coisa interessante: se você pegar um número e dividir por 4, por exemplo, vou pegar aqui o um número n, tá, e dividir por 4, pessoal. Olha só, vou dividir ele por 4. O resto aqui, ó, esse resto, ele pode ser zero, se esse número for múltiplo de 4. Ele pode ser um, não é isso? Pode ser dois, ou pode ser três. É sempre uma unidade menor que o nosso. É, o valor que está aqui, o nosso divisor então, se eu estou trabalhando com os divisores de 4 todos os divisores de 4 terminam com zero porque, por exemplo, se eu pegar o 8 e dividir por 4 o resto vai ser zero agora, se eu pegar o 9 e dividir por 4 o resto vai ser 1, certo? e assim, sucessivamente. então, é, a gente precisa cuidar apenas olha só que interessante eu preciso cuidar apenas dos é, restos desses números e por que isso? olha só que interessante se você tivesse aí, por exemplo, é, o 9, ó, 9 dividido por 4, tá? Eu tô querendo calcular aqui o i elevado a 9. Vou dar um exemplo para você, ó, i elevado a 9. Pessoal, isso aqui, se você perceber, ó, a cada 4, ó, eu tenho aqui um é, i elevado a 0 é 1. i elevado a 4 é 1, de novo, a cada 4 vai se repetir. Então, ó, i elevado a 4 é 1, i elevado a 8 é também 1. Tá? i elevado a 12 também é igual a 1. Então, olha só que interessante. Eu, quando calculo isso aqui, ó, i elevado a 9, por exemplo, eu posso, utilizando as propriedades da potenciação, dizer que i elevado a 9 é i elevado a 8 vezes i. Concorda comigo que é i elevado a 1. Então, observe que isso aqui é um múltiplo de 4 e o resto estaria aqui. Ó. O resto de 9 dividido por 4, porque 9 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4 é igual a 1. Então, aqui a gente está é, com 2 fatores 4, certo? Que estaria aqui, os dois fatores 4 é exatamente o 8, e eu tenho aqui o resto. Então, a partir de agora, a gente vai olhar apenas para o resto dessa divisão, que é o i. Então, isso aqui, como é igual a 1, ficaria 1 vezes i elevado a 1, tá? Então, a gente precisa apenas olhar para o resto da nossa é, divisão, do número todo, completo aqui, por 4. Então, e lembrando né, dos critérios de divisibilidade por 4, a gente não vai olhar para todo esse número aqui, apenas para os dois últimos números. Pensando nisso, o que, é que a gente vai fazer? Vai pegar o 49 aqui, ó, vamos pegar o 49 e dividir por 4. Beleza, pessoal? Então, o que eu vou ter aqui é o seguinte, ó, 4 por 4 é 1, vai sobrar 0, desce o 9, né, melhor, vai sobrar 0, desce o 9, está certo? Aqui vai dar 2. 2 vezes 4 é 8, sobrou 1. Olha só que interessante, eu vou olhar apenas para o resto. Então, todo esse número aqui, pessoal, é a mesma coisa que i elevado a 1, tá ok? É a mesma coisa que i elevado a 1. E i elevado a 1, pessoal, é igual ao próprio i. Olha só que maravilha, como facilitou a nossa vida, né? Para finalizar, eu achei interessante trazer... Essa nossa potência aqui. Ó. Agora, a gente não tem o i elevado a um número. A gente tem 1 mais i, né? Se aparecer esse termo aqui, a gente vai aplicar o que aprendemos lá nos produtos notáveis. Quem assistiu essa aula vai lembrar que eu posso transformar isso aqui, por exemplo, em 1 mais i elevado aqui a 4. Poderia fazer isso aqui? Melhor, elevado a 2. E por que eu coloquei 2 primeiro? Porque a gente vai fazer isso aqui, ó elevado a 4, porque 4 vezes 2 é igual a 8. Potência de potência, né? A gente viu isso na potenciação também. Então, fazendo agora aqui, ó, aplicando o quadrado da soma de dois números, como é que a gente vai ficar aqui, pessoal? Resolvendo essa partezinha aqui, ó, resolvendo apenas essa partezinha que está aqui dentro, eu tenho o seguinte, ó, i mais 1 elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui o quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2i, mais o quadrado do segundo, que é i, ao quadrado. I ao quadrado, a gente sabe que é menos 1. Um. Menos 1 um com mais 1 um, se anulam, certo? Vai ficar apenas aqui o 2i. Olha só que maravilha. Então, eu tenho aqui 2i elevado a quem, pessoal? Elevado a 4. E a gente sabe que isso aqui nada mais é que 2 elevado a 4 vezes i elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16 e elevado a 4, a gente sabe que é igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó, é 16 vezes 1, que é igual a 16, tá? Então, na hora da prova, o que vocês precisam lembrar é daqui até aqui, ó, pessoal, tá? Se esquecer de alguns detalhezinhos aqui, tentem é, demonstrar isso aqui, que não é difícil, tá? Para aí sim chegarmos aos nossos. É, resultado As nossas potências de ir, tá bom? Então, é isso que eu tenho por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixem aí nos comentários que a gente tenta responder na medida do possível. Beleza, pessoal? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso não seja inscrito e a gente se vê na próxima aula. Valeu!